A Junta Local vem ocupando um lugar cativo no coração da cidade desde 2014. Muita gente nos conhece das nossas feiras. Nossas barraquinhas são apenas a faceta mais visível de um projeto muito maior e profundo. Transformar a cidade pela comida. E como fazemos isso? Ajuntando! No Rio de Janeiro dos nossos sonhos, existe um lugar para nos encontrarmos, cooperarmos e fazermos o sistema alimentar local crescer. Fazer a Sacola da Junta chegar em mais gente com uma qualidade muito maior. Facilitar muito a vida dos produtores. Criar condições melhores e mais justas para eles focarem em seu trabalho principal e crescermos juntos. O futuro da Junta Local está começando aqui na Gamboa. Para continuar sonhando, temos algumas metas para alcançar e convidamos você a se ajuntar também. Por que, que vai ser bom a gente conseguir bater a primeira meta? Cara, porque a gente vai conseguir garantir a estrutura que a gente precisa para né, o nosso entreposto crescer, para a gente poder apoiar mais os produtores, para a gente poder chegar melhor e mais longe na cidade. Além de oferecer o mercado, também começar a oferecer uma estrutura compartilhada, uma estrutura coletiva para a nossa comunidade. O bacana dessa ampliação é que com isso a gente vai poder estar tá chegando a mais pessoas na cidade do Rio de Janeiro e mais produtores vão poder estar tá chegando na junta e indo para mais pessoas na cidade do Rio de Janeiro. A gente vai poder estar ofertando nossos produtos qualquer dia da semana. E a segunda meta? O que, que vai que ser agora por... imagina, imagina. imagina, imagina. Minha barraca imagina a minha vida. Barraquinha, Barraquinha com a nossa cara, que, que a gente possa levar para as feiras também. E o desafio agora para a Junta Local é a gente desenhar uma barraca que seja eficiente no sentido de montagem desmontagem, armazenamento. Depois de oito meses, Junta Solidária, 10 mil quentinhas é, distribuídas aqui no entorno, também quem ajudou a gente a fazer foi o pessoal do Chega Junto, os refugiados. O mais bonito de fazer parte da Junta Solidária é que mesmo que a gente está trabalhando, é, a gente está também entregando aos brasileiros é um pouco do que eles têm oferecido para nós. Foi para fechar, finalmente, tem uma estrutura de produção de conteúdo que dê vazão a todo, tudo que a gente quer falar. Esse lugar vai ser ocupado por conhecimento, por comida boa e por vibe. Então, vamos sonhar juntos? bemfeitoria.com Junta no Moinho. Esse é o caminho. Vamos fazer a cidade melhor. Colabora com a gente. Vai ter recompensa, talvez até um queijinho do Darikin. Juntos, com certeza.